A todos, amigos, uma boa noite, espero que estejam todos bem, na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso. Venho mais uma vez, ou pelo menos desde que terminou a votação, fazer esta live, primeiro para agradecer aos angolanos, que votaram massivamente na Unita, e aqui refirmo concretamente a província de Luanda. Nós estamos com uma vitória expressiva ao nível da província de Luanda de uma forma geral, que nos garante um resultado folgado, mas folgado mesmo. E a razão desta minha live é que eu vi um post, uma fake news que foi feita em meu nome. A dizer que estamos quase a igualar o partido que perdeu, perdeu em Luanda, levou, felizmente perdeu e perdeu mesmo bem, vocês, vocês angolanos residentes na província de Luanda honraram bem aquela palavra 2022, 2022 vai gostar, ele gostou bem, eles gostaram sim, e por isso os meus sinceros agradecimentos, faço esta live sobretudo para desmentir um post que fizeram em meu nome, que não é meu nome, as minhas publicações estão na minha página qualquer um pode consultar, mas nós estamos com, estamos com uma percentagem de quase 70% tenho o um monitor, vou só mostrar para vocês, para verem como é que estou no meu gabinete a seguir os resultados tenho bem o um monitor lá, se vocês estão a ver, quem está a ver, o verde representa a UNITA, o vermelho representa o MPLA e por isso mesmo nós estamos com uma percentagem muito acima do MPLA ao nível da província de Luanda dos resultados que nós estamos a receber. Eu estou no meu escritório a acompanhar o resultado. E por isso mesmo, bastante tranquilo. E é isso a todos. O meu muito obrigado. Muito obrigado em nome uh, do nosso partido. Vocês votaram, vocês acreditaram. E eles vão aprender a respeitar o povo. Porque só o povo pode determinar quem deve governar o nosso país Angola. Eu estou muito orgulhoso de ser angolano. Estou muito orgulhoso da juventude angolana, vocês são bravos, vocês são heróis. Nós derrotamos uma campanha bilionária, nós derrotamos uma campanha bilionária. Nós fizemos campanha sem dinheiro, nós não tivemos propaganda, nós fizemos uma campanha a toca de caixa, como eu costumo dizer, mas nós derrotamos uma campanha bilionária. Nós, de facto fizemos história, nós os angolanos demonstramos que a CJ é o nosso presidente, que nós queremos a dirigir a Angola, a CJ, a CJ o povo está contigo, uh, enfim, as grandes praças eleitorais, quase todas a UNITA está a vencer, mas não vou falar sobre elas, sobre elas o partido vai fazer uma comunicação, então, meu muito obrigado, vou desejar a todos serenidade, mais serenidade, tranquilidade, Está ganho. Eles estão a tentar eh, sabotar, não querem assinar atas, como nós denunciamos recentemente, quem acompanha a minha live, eh, não querem assinar atas, não estão a fugir com as atas, mas perderam, perderam as eleições. Portanto, eh, meu muito obrigado a todos eu me refiro aqui concretamente ao círculo eh, que o partido nos deu responsabilidade, que é Luanda. Perderam completamente Luanda, perderam Luanda, voltaram a perder, aliás já perderam em 2017, e voltaram a perder Luanda. Então a todos uma, uma boa noite, uma boa noite e que Deus esteja convosco. Tenham uma santa noite, uma noite maravilhosa.